Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pico Se Quebrado, hoje nós estamos no dia 29 de abril de 2021 E vamos dando continuidade com a nossa campanha de Cyberpunk 2077 Não sei exatamente em que pé nós estamos no game, eu sei que nós estamos no capítulo 9 Estou enumerando para que a gente possa ter uma ordem, possa se orientar e entender mais é, sobre o game e claro, antes de mais nada, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Anderson. Fique à vontade, fique com a gente. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos, ative as notificações, é claro, para você ficar sabendo das lives que acontecem sempre de segundas a sexta-feiras. Tamo junto, é nóis. E daqui a pouco a gente já vai pro jogo. É, deixa eu só terminar de fazer algumas configurações aqui e a gente já vai. Beleza? Configurações aqui, é porque que isso que estranho, né? Ah, tudo bem, e é, a gente tem que fazer algumas coisas, né, cara? É muito complication isso daqui, cara. Mas não precisa tentar, né? A gente já já começa já tô aqui já no esquema que a gente já ah, vai fala Vinícius Freitas e aí tudo bom Como é que você tá amigão obrigado por... por comparecer aí a gente já começa já deixa eu só compartilhar a live aqui para a gente pra ter mais né configuração do canal tudo ajudar um pouquinho aqui o canal depois dá para fazer pelo celular que eu acho que é... Que eu acho que é mais rápido, né? Vamos ver se vai. Ai, ai, vamos ver. É, acho que... <risos> Tô de boa e você de boa também, cara. Graças a Deus, tudo indo, tudo naquela santa paz. Aquela correndo, né? Sempre correndo, mas tudo indo. Caramba, quanto dificuldade, né, de fazer essas coisas? Beatriz, valeu Beatriz Pelo like na live, bom, vambora lá Vamos parar de falar E vamos e vamo jogar Lourdes César também Muito obrigado Valeu Lourdes, brigadão Pelo like na live É, e vambora lá Opa, Vinícius também Claro, Vinícius, Sanz aí Vinícius, tá aparecendo o barulho da notificação Cara Aparece aí O Cadê? Vamos lá, vamos, vamos Vamos jogar essa parada aqui Valeu, brother brigadão, valeu por compartilhar É nóis, tamo junto Aquele abraço Maroto Gritaria, né? Cara, queria que saísse o áudio para vocês escutarem que eu escuto aqui, mano. Preciso, preciso mexer nisso depois pra... Eu espero, eu espero que esteja saindo, né? Bom, vamos lá. Encontre o um terminal e ache o domínio dos prazeres. Ixi, eu não tinha... Tô escutando. Boa, então tá bom. Por que que eu tenho que fazer isso? Epa Aqui Ai porra, tá tentando se fuder com a gente? Tá faltando quatro sacos aqui Foi a parte que eu tirei do Pablo Se não gostou, vai lá falar com o cara Não vou falar com o Pablo porra nenhuma Vou resolver contigo Ou seja, a gente tem um problema Então, eu podia pintar essa calçada com teu sangue Mas assim eu não recupero o que tu me deve Ah, você quer tentar? Vem neném isso aqui que é pra fazer aqui, mano Selecionar, selecionar o quê. Obtenha acesso à versão duplicada do domínio Como assim? O que é pra fazer aqui, cara? O que, que é pra fazer nessa parada? Uh, rolar dentro das mensagens. Vamos lá. Aqui. Aqui, aqui não tem nada. Tá. Ah, caramba. Eu não sei o que é para fazer aqui nesse esquema, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver peraí. Obtenha uh, acesso a. Quem pode querer. Tem acesso à versão duplicada do domínio. Tá, mas. Bom, isso aqui é um terminal dos prazeres, que ele fala, né? Como que usa essa... Aqui tá a rede. Ah, não faz nada, mano. Conectar, boneca, Será Tá aqui, aqui? Eita, pega! Obtenha acesso aos dados criptografados. Sequência necessária para carregar. 55 bd bd 55 De novo Adam próximo Eu Já não encontrado Freddy Tem uma sequência, né, cara? E nove um C 5 PT Foi? Oi. Encontre o um vendedor de Nox na rede. Cara, como faz isso, mano? Tudo. encontro o vendedor de Nox na rede na rua acho que acho que não é isso aqui não acho que é ah tá Sai daqui vamos lá tô procurando uma parada bruta sem edição Bruto é comigo mesmo o que te interessa Vou esperar. Sai fora, malucão. E você aí? Vai comprar alguma coisa ou vai só ficar aí que nem polícia disfarçada? Opa. O que tu tem aí? N.D. Algum tipo especial? Vou deixar uma coisa bem clara. Quem sabe bem, nem precisa perguntar. É, então tá bom, então vamos lá Tô procurando umas N10 Um tipo especial Especial? especial? Tu tira Quero um tipo de arma Tem um policial anda sozinho então, tô... Polícia é que nem criança A mamãe e o papai não deixam você sair por aí sozinho Tá bom, tá bom Cuidado nunca é demais que tu quer Eu quero a melhor das melhores Aquelas com a borboleta caveira Hum, não sabia que de você entendeu, babado. Mas, ba a, a essa, né? É de se vazar. Sem desconto, não manjo nada disso. Compre o um neuro, não sei o que. Para artigos, sem desconto. Lá. Vamos aqui para ver. Por que, que eu estou apertando para pular? Interessante interessante aí? Aí? Eita, pega. Neuro, não sei o que, cara. Não. Que? Nossa volta. Sem desconto? O que é sem desconto? Pô, não tem nenhum desconto para cliente novo? Só dou desconto para quem vem sempre. Se tá sem grana, então vaza, porra. Onde você consegue essas gravações? Você disse que não era da polícia. É curiosidade, só isso. Depois que tu rodar tua MD, aposto que sua curiosidade vai sumir na hora. A galera que faz essas NDs são obcecadas por privacidade. Nunca nem passou pela minha cabeça perguntar de onde elas são. E é por isso que eu devo estar vivo aqui, agora, falando com você. É. Isso é verdade, né? Colher a artigos, cara. Compre um, coisa uma interessante neurodança. Interessante Compre uma neurodança. Como eu vou achar uma neurodança? Fala pra mim. Fala pra mim aonde a gente acha uma neurodança aqui. Bom, vamos lá. O que é isso aqui? Disco de vinil... Componente não sei do que diz por cenas excluídas armas componentes torturas variadas sem braço o que é banho de aço o que é isso aqui Aqui não é, que são armas, não pode ser. que será? Obtido. Tá. Que isso? Vamos ver. Vamos voltar para ver. É um prazer, Boa! Encontre-se com ajude no, no furgão dela. Nossa, mas estava completamente diferente a, a descrição do negócio que ele tinha que comprar. Eu edito em tempo real. Que nem uma dupla. Quando você quiser. Cara, me descreve o que você estiver vendo. Assim a gente não vai deixar passar nada. Ixi, o que aconteceu? Vamos carregar, né? Como sempre. Aquele carregamento master. a dança e o que foi gravado. Aqui o Duda, o né? Como assim, mano? Não, isso não o que foi gravado. Que é muito louco, mano. Só pode ser rabina. Não existe gente mais sem noção que eles. Uma rabina. Quem ia imaginar que, além de arrancar implante, também gravava NDX? Caixa comum. Decker, Tanaka, Rogers. Normal, um monte de lixo. Esse cheiro de café sintético nunca falha. Coisa barata. E gelada. Uhum, Booker slice. Nossa, que brisa Acho que tá pra trás, hein do dia anterior já a pizza estava fresca e daí daí que alguém está pedindo o slice direto uma coisa que ninguém faz pelo sabor nem pelos ingredientes frescos essa pizza e isopor é a mesma merda ninguém atravessa a cidade atrás dessa porra tá a gente está procurando uma usina da electric corp perto da booker slice Tem um complexo velho gigante em charter hill o booker slice bem combinam. mas como você tem certeza nossa que brisa, né, mano? Salada né, quando estiver tudo pronto. Então vamos. Central de energia antiga da Electric Corp em Charter Hill. Tem que se virar com o que tem agora. Não dá para pegar mais nada nessa gravação. Caramba, isso é muito louco, hein? Já pensou você tem um negócio desse, cara? Igual Black Mirror? Aquele load né Eterno que não sei o que som é esse tá rolando é no game mano tem uma belíssima nova para vocês não dá para perder tempo com certeza vamos agora alfabetizando, ao que tudo indica... O... Vamos nessa, então. Consegue... Simbora, então. Entre todas as é apenas golfinhos só sobreviverem em ambientes artificiais. Quem não ia gostar de ver eles tentarem dominar o mundo? Ainda não superei. Aquela amostra da ND que a gente viu com a borboleta caveira. Se eles só gravam a morte, então... Pode parar. Eles teriam que ser uns retardados para desperdiçar ela em algo assim. Como assim? A gente está falando de uma garota que não é só mestre no que faz, mas que também tem um implante de boneca. Isso não é uma coisa que você encontra por aí nas ruas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que, que eles vão encontrar aí. Cara, demora demais, meu. Vamos dar uma olhada nas redes aqui. Enquanto isso, a gente compartilha a live. Já aqui, negócio é demorado pra caramba. Já voltou, ainda bem, né? Ainda bem. E olha nós aqui. A gente vai entrar. Calma. Você nunca me contou por que está procurando ela. Como eu sei que não vai ser pior do que a merda que está rolando lá dentro? Preciso saber quem contratou ela. Seja lá quem for, preciso de ajuda. E rápido. Caso contrário, fudeu pra mim. Entendi. Não esperaria nada menos um mercenário. Ótimo. Fico feliz. Agora a gente pode ir. Encontro uma entrada. Eu fico aqui de fora. Avalio a subrede. Tentar achar uma planta do complexo por aí. Vou assim que achar. Vamos nos falando por ouro até lá. Beleza, bora lá, então. Tô bora lá então. Bora lá? Vá para o prédio principal. Como é que é? Vou usar a habilidade... Nossa, que maravilha É aí eu Acho que não ia fazer isso, né Aqui, ó Não, vai ter uns malucos aqui, ó Ah, tá superaquecendo o cara isso é ridículo como se as câmeras estão nossa é isso isso é ridículo mano esse bagulho de superaquecimento cara nada a ver isso aqui cara O que, que tem aqui? Pegar tudo, claro. Olha a câmera. Mano, como é que sobe ali? Por aqui Me acertaram aqui. Ah, porra, pula aí, filhão. Nossa, tô sangrando. Olha que bug ridículo Nossa, caiu fora, mano sete de munição eu tenho coisa pra fazer, Lugar? Deixa eu ver Ah não, deixa quieto Ali a minazinha ali, ó são as câmeras cara que fica essa porcaria de superaquecimento isso é isso é ridículo Já tô Tenta descer, tentar... olha isso mano não morre Por cima Não abaixa Hoje, né, filho da mãe? Não me matando, me ajuda. Caramba, acabou a munição, mano. Caraca, meio bagunçado o negócio aqui, hein? O que, que tem aqui? Vamos ver. Nada. Foi quem foi que deu o like aí? Aí é a Farley, você tá bem meu truta? Como é que você é tá meu rei? Cara, tem um terminal aqui, uma... opa. Sai aqui é para baixo. E Farão, como é que você tá mano? Esse terminal tá desativado. Pega, pega todas as armas aqui, mano. Não, vamos descer. Para descer. Opa, o que tem aqui? Sangue. Cara, eu não tenho nível de fazer nada. Eu não consigo abrir porta, nada. Tô bem, você tô bem, cara. Tô bem também. Descobri um jeito de descer, tá me vendo? Tem um sono lascado. Tá, tá. Já chegou aí. Me espera. Cara, espera aí, mano. Tô aqui. Precisamos chegar no andar menos dois. Aposto que onde estão segurando ela. Área vale, hostil, hein? Essa camisa, eu conheço. É para cá, mas vamos dar uma olhada aqui. Poxa, olha o show, o nipe, do Maluquete aqui, ó. Olha. Olha o nipe do Fita Brisa. Olha, de cueca ainda, ó. que que você me diz de um cidadão desse? Droguento ele tá. Isso aí é eleitor do PT, isso aí. Tá com Covid. É da Evelyn. Sem dúvida nenhuma. Como essa mina veio parar aqui, mano? Eu tô meio escuro aqui, hein? Uma câmera. Relaxa, a gente bota RTL e o peso vai bater certinho. RTL? Eu preciso entrar no salão depois dessa sala. Beleza. E quanto a eles? Qualquer coisa, eu posso me livrar deles do meu jeito. É contigo, mas tem que decidir agora. Como você sabe, eu vi o APD. Estou falando. Ele é o chefe. Acabo com todo mundo. Vamos Caramba, mano, cada um. Você dá um tiro de calibre 12 o cara não morre. Impressionante, hein, filhão. Ai, morri Morri Caraca Preciso de uma granada, mano o Silêncio vale mais Eita É treta, o jogo é treta, viu, cara? Caramba. Maluco. E pra galera que é nova aí, que tá chegando, que não tá falando nada no chat, se inscreve aqui no canal. Ajuda o amiguinho a chegar a mil seguidores aqui na página. Vamos lá? Vamos curtir? Vamos compartilhar, Falei? Cadê esses amiguinhos dos gamers, Fire? Vamos ajudar a chegar a mil seguidores? Tá faltando pouco, hein? O jogo é insano. O jogo é... o jogo é da hora. O problema são os bugs, né? Os bugs é muito ruim. O gráfico é... Eu não vim falar nada. Ai, ai. E vamos esperar daquele loading eterno. Sempre, como sempre diz, né? Bora lá de novo. Descobri um jeito de descer. Tá me vendo? É. Preciso trocar de munição, cara. É, munição não, de arma. Inventário. Olha o, olha o naipe que eu tô, fale Olha aqui, esse aqui é você, na verdade, né? Esse aqui é seu nome, né? Desculpeta, metranca tranca. Ele tá com duas metranca tranca, mano. O que que é ele? Mano? Esse aqui. Esse aqui tá... Vamos lá. 66 de munição. Então tem que matar esses dois primeiro aqui, ó O gráfico é aceitável Pior que não é, mano É que pela, é que pela, pela live aí Você não percebe tanta Tanta distorção Ué, não tinha uns dois malucão aqui? Precisamos chegar no andar Menos dois Aposto que onde estou segurando ela Essa camisa Eu conheço É da Evelyn Sem dúvida nenhuma Eu tenho que matar esses dois aqui primeiro. A gente não tem tio suficiente. A gente bota RTL e o peso vai bater. Pronto, esses dois aqui tem que matar. Faz alguma coisa, vi. Eu tô fodido aqui. Cadê a polícia quando a gente precisa? Cara, o cara não morre, velho. Olha isso. Caralho. Caramba, mano. câmera ali, vira ela, oxe, a menina sozinha cara, que brisa mas pelo mas pelo preço podia ter vindo uma coisa melhor sem dúvidas não sem dúvida o jogo o jogo assim o jogo tem muito potencial é, a, a empresa a, a CD Project, que é a, a empresa que faz o jogo né, ela deu uma uma nota né falando que a gente nós consumidores não entendemos a ambição da empresa, mas é claro que a gente entendeu A, eu gente, vou te sa... a gente sabia o que os caras queriam fazer Ai, O problema é que os caras lançaram o jogo antes da hora Devia ter segurado mais Porque o jogo, cara O jogo é legal O problema é os bugs, cara esse, esse é o problema, o jogo é legal Nossa, não tenho técnica Nenhuma de abrir as coisas né? É o fim, né, cara, eu precisava de granada, mano O que é isso aqui? Cano Pegar tudo, né Terminal, não. Opa, Vamos ser rápidos. Isso aqui e... é pegar, beber. É. Aqui parece que o porno é só a pontinha do iceberg. Ele pega tudo, né, cara? Só, que... só queria mais munição. Só eu preciso entrar no salão depois dessa sala. Beleza, cuidado com todo mundo. Morre, velho. Muito cara ficou. Eu... É isso aí, falei É muito caro mesmo. Carrega! Carrega, filhão. Tem munição não? Achei que era inimigo Vai entrar mais gente aqui, mano Tem que entrar uns maluquete aqui, ó Não Eita Tá de brincadeira Ah, não acredito Agora que eu consegui chegar Não acredito Nossa, mano Apesar que eu peguei ele numa promoção, viu? Se eu não ia pagar os 270, eu vi quando eu fui no shopping e ele tava 279, eu falei, que nem ferrando. Aí tava tá, uma promoção para internet, paguei 79. Tá, não, vou comprar, vou comprar Aí vale. Porque, cara, é um game que deu muito. É um game que deu muito chabu, né? Puxa, né? Então, vale a pena ter na coleção. Vai que um dia eles mandem um patch aí de atualização que melhore tudo isso. Quem sabe, né? A gente, a, no, nós temos essa esperança ainda. E aí, Farley, já jantou já? O que, que você comeu de bom? Vamos lá, tudo de novo. Eita. Aposto que é onde estou segurando ela. conto é muita coisa, né? É um absurdo. Quem, quem paga? Bom, paga, né? cara que é fanático a... cara que é lindoso mano mas que porra não me bate me ajuda Estou te ajudando mina é nós Tô aqui na sua cola Ah, meu irmão, agora eu tô puto. Matou o malucão Agora o bagulho ficou doido <risos> Essa mina é brisada também, né? Trabalhasse no YouTube, com certeza, Farley, se eu trabalhasse no YouTube e ganhasse toda a grana que aqueles YouTubers porcaria ganha, com certeza eu estaria fazendo conteúdo o dia inteiro. Santa, e Tira! O cara não morre, velho! Bolisa, é Com os de biscoitos e uma rosquinha de, rosquinha de presunto? <risos> Boa, hein? Teu cu, filho da puta. Esse game é um palavrão lascado também, né? Ai caramba, pega minha tranca. Aí. Acabou a munição. Olha que maravilha. Não tem munição de nada, cara. Que? Agora delta pro salão. Missão de escopeta, com certeza. Dá uma leve caída na net aqui. Oh, Farno, vai embora não, fica com nós aí. O <risos> pra... que, que é isso aqui? Munição de fuzil... A mira é muito ruim desse jogo. Nossa, acho que essa arma aqui é animal, hein? Vamos dar uma mexida aqui nessa arma. Aqui. Esse aqui. Quero ser o dólares. Uma mexida na arma aqui pra ver. Inventário. Acho que é essa aqui. ó. Que par. Já foi? Boa, vamos ver. ver. Olha, olha. Nossa, que muito louca. Tá da frente minha truca. Vou comer o de você Eita. Para que isso aí, não fala essas coisas não, menina. Você tá doida? Você é uma menina. Tá falando essas coisas? Ai, Nossa, olha o estado desse maluco. Tá fazendo essa aqui ó acompanha ajude nos andares subterrâneos otávio oh, fala otávio eu tô eu tenho que encontrar a, a, a amiga cara dela área hostil o que, que é essa arma aqui mano tem que encontrar uma gar... você está carregando coisas demais remova alguns itens necessários vá pro inferno eu quero ficar com eles que ele não tá andando Por que, que ele não tá andando? Ah, ele tá carregando coisas demais. Eita, vamos lá. Vamos, vamos largar as coisas aqui. Fala Otávio! Vamos lá, vamos lá, vamos remover coisas do inventário. É... Vamos ver. Eu não sei onde estão as coisas. Onde que estão as coisas? Mochila. É isso? Nossa! e é largar segurar desativar cara aonde que estão essas coisas sendo que o eu... meu Deus do céu e vamos lá vamos ver aqui ó é muito é muito bagunçado cara pressiona tá bloqueado e vamos com uma roupinha decente meu truta a botinha você já tá, né? Acha que tinha aqui é aumenta a armadura aqui. Essa daqui, Oxi. meu gato tá funcionando ali eu acho que eu fiz besteira inventário Cadê o inventário novo calças do ver o vento eu não posso aqui né beleza é... Olha isso aqui, mano. Olha o chapéu que ele tá, cara. Que ridículo. Eu quero saber onde estão as armas. Vamos lá. Largar. Yes. Largar. Pronto, larguei bastante. Agora vai, hein? É, agora vai, vamos ver. Está tudo no chão aqui. Vamos lá. E aí, Otávio, você está bem? Cadê a galerinha aí que está aí? Tem... Cadê a galera que está aí assistindo, mas não está falando nada? Daquele salve pra rapaziada. A galera que tá no cha... A galera que tá assistindo ainda não tá comentando nada. Peço a gentileza de vocês se inscreverem aqui no canal. Segue a página. Vamos ajudar o amiguinho. Ao bandinho chegar nos mil, mil seguidores. O que, que é isso aqui, mano? Atenção do quê? de fuzil, com certeza. Nossa, eu falei isso aí, a galera foi embora. Que triste. Eu devo ser muito lixo mesmo, né? coisas aqui não tem Bora. o que é isso aqui M... o que, que é isso restaura instantaneamente 100% da vida uh, vamos usar cara será que aqui não tem nada É solto? o que é isso? Vamos lá, minha rainha. Nossa. Mano. Acho que é a sala de manutenção. Vou ver o que dá para fazer. O que é isso aqui? Eurodólogo, né? Granada de fragmentação. Com, com certeza. O visual do jogo é bem legal, né, mano? Pena que... Olha os malucão ali, ó. Caraca. Mano, esse cara é muito forte, mano. que é isso aqui? no ali ó ah. mano é esse negócio de superaquecer é o fim cara é isso são essas aqui mano. Você não, Você não pode, pode se esconder. Shi, olha, olha isso aqui. Aí tá oh, o Silver, Silver Hand aqui é o Blizzard Life. Eu vi ele. E aí, vai para onde aqui? Aqui. Ah, ah, não acredito, mano. Puts, grilo Eu posso lá para carregar aqui, porque o celular tá com a bateria no vinagre. Tem espaço para nada aqui, cara. Vamos lá. Nem jogou Code ontem, não joguei, Farley. Não joguei porque eu fiz aquele vídeo no YouTube lá. Ou, uh, caramba. No vermelhinho. Para falar do. Do game pass. E também, você viu que os caras estão tá reclamando pra caramba no código? Tá bichado? Acho que é a sala de manutenção. Vou ver o que dá pra fazer. Nossa, mano. Tá superaquecendo com quem? Aí, ó. Isso aqui não dá pra entender, cara. É ridículo isso. Tem hacker? Que... Não, tem... É... Tem uma falha no mapa. Falei que... Os inimigos conseguem te matar por baixo do, por baixo do, do, por baixo do mapa, tá ligado? Você nem vê os caras, os caras te matam. Né? O que você tá olhando é o... Com todos os implantes dela, por que parar por aí? Pegaram os órgãos internos nesse meio tempo a galera não tá de bobeira. Eu tô furto. A pina é foda. Não importa quantos a gente de bola, sempre cai mais um de algum lugar nessa porra. Então você já tá ligado na deles. Tipo isso. Nossa, aí ó, como aí ó, isso não tem nada a ver, mano. Ah, não acredito. Mano, não é possível. Não, essa arma não, mano. Isso acaba aqui. Quem que apareceu aí? Visibilidade. Batom fluorescente? Ah, pra dormir. Aqui não tem nada, né? Ainda peguei o bagulho, ainda. Eu já não tava aqui, mano. Nossa, eu não tenho acesso a isso. Estamos perto do estúdio Alguma coisa útil aí? O elevador está liberado Deve ser mais fácil sair daqui Não está de brincadeira nessa porra, né? Você espera só um segundinho São inimigos isso, mano? Sabem tudo, né, mano? Ixi. Isso aqui aqui. É tá, tô aqui. Vamos atrás dela. Aguenta aí, Éb. Lugar para O que que serve esse lugar? deixa quieto, para hackear, né vamos lá Tá zoado, hein? Preparar? Apontar? Agora! Caramba! Ainda bem. Aí, Evelyn, tá me ouvindo? Ah, aí, Evelyn. Evelyn eu preciso que você me diga quem te contratou. Vai fazer isso agora? Vamos levar ela para um lugar seguro? Vamos levar ela para um lugar seguro. E rápido. É, a Eu fechei as portas e consegui ligar os elevadores. Os elevadores, então. É, a Miriam não tem condições nenhuma de falar alguma coisa, né? Você vê é o estado da garota, né? Tá igual eu depois de um dia de trampo. A gente completou uma missão aqui, hein, Farley? Só tem nós aqui, Farley. Triste, né? Poxa, que isso? Porra, é tão difícil assim? Porra, é sozinho. Por mim. Fumar é coisa de trouxa, e fede a peça também mim, tu pode falar pra caralho, só acende logo, vai Não Não, fumante é chato pra caralho Tomar no ralo <risos> Vambora? Não tem por que esperar Não voltei do inferno só pra ficar plantado na frente de uma porta Caralho Eita Falha do quê? Ih, mano, o maluco vai desmaiar? Ela tá dormindo. Pelo menos parece que tá. Os olhos estão fechados e ela parou de tremer. Eu já teria matado ela a essa altura se não sentisse pena dela. Tá chateada com ela? Por quê? Quando você me pediu para ver o chip de comportamento dela, eu já estava de saco cheio das suas merdas. Juri, eu não tinha outra opção. Eu sei. Tá tudo bem. Então eu não tô entendendo. Você tá prestes a descobrir. Vou te mostrar a ND que eu achei. Tá. Me mostra. Me dá só um segundo para ajustar os parâmetros. Eu acho que a gente vai descobrir se a nossa boneca perdeu a linha mesmo. Vambora ver. Ele não entra aí? Não entra, né? Senta aí Eu tenho que admitir Essa porra não parece uma boa Olha só pra você Aí, aí, como é que você tá? Precisa de alguma coisa? Não vim atrapalhar. Só fala. Eu sei que não é uma boa hora, mas eu tenho que perguntar. Faz alguma ideia de como remover o biochip? Ou conhece alguém que saiba? Escuta, Evelyn, Preciso muito da sua ajuda. É importante. importante, se eu não se fizer, fizer nada, nada e logo, logo eu vou morrer. Tem razão, tem razão. Isso, isso é pura, é pura perda, perda de tempo. De tempo. acho que é. Tu já jogou Ark Wand? Ou Terraria? Terraria não, Ark sim. Fala nisso, cara, tem um jogo que lançou on ontem, será que foi? É... Chama de dinossauro de tiro também. Estilo é um Ark Survivor com Left 4 Dead. Esqueci o nome, cara. Lançou, eu ia jogar hoje, mas aí ninguém quis jogar comigo. Aí eu fiquei chateado em depressão, falar, vou falar para jogar Cyberpunk, então. Beleza. Manda ver. É. Os dados estavam todos cagados. Nem tudo era editável. <risos> Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. E aí, Rick. Beleza, meu rei? Qualidade é meio tosca, mas eu fiz o que dava. Salve. Valeu, Rick Grimes, pelo... Pelo like na live. Ô, Rick, tá jogando. Eu, ontem, eu, quarta-feira, eu não joguei, mano. Code, Você jogou? Valeu, Rick. Obrigado. É Procurei pistas é na que gravação. Nós vai conseguir todo o resto com a ND. E as mensagens dele. Tá morrendo muito, mano? Viu os bugs bug que tem no mapa lá que os caras conseguem ir por baixo. É campeonato. Me dá um toque no Instagram pra dar uma olhadinha. ele começar a falar do É bom isso? Isso não é do teu interesse. Aqui, ó. Não tô vendo a cara dela Noutras circunstâncias, esse tipo de criptografia seria fácil de burlar Mas não nessas Eu não sei quem é, mas trilha rede bem pra caralho Ou isso, ou alguém tá trabalhando pra ela Morreu toda hora, mas já resolveram o povo do estado? Já? E se. Não deve ser tão importante. Talvez. Mas é tudo lá de Pacífica. Pelo menos isso facilita a busca. Foi um homem. Foi um homem. Existiu em uma terra que se vê, a gente já sabe. Dois palhaçados com a ilha descer. Ué, não tem nada aqui. Ah, tem autorização hoje? Boa. Não tem nada pra olhar aqui, mano. Tudo com o meu preço. Nós vamos conseguir todo o resto. Nossa. O mais importante é ele não suspeitar. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar do tua laser É bom eu Opa, tinha um laser aqui hein Bioship? John, tu... Isso não é... Tu... Tu crava em mim Tu crava... Tu crava em mim Tu... Tu crava em Nada... Nada... Nada do resto da tua conta Ué, não consegui encontrar nada aqui, cara. O meu é Que isso, mano. E é pra procurar o que? Tudo com tecnologia, segurança Nós precisamos de layout da sala toda Nós vamos conseguir todo o resto com a ND E as mensagens dele Só se tu conseguir ser bem discreto O mais importante é ele não suspeitar Tenta relaxar Meto a lesa. e se ele começar a falar do Bioship. É bom eu... Bioship? De onde você ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava a ND, tu volta pra cá, nós te dá o zedinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta, entendeu? Produzir pausar segurar, e vou reiniciar isso aqui não áudio mano não tem não tem nada aqui cara procure pistas na gravação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 Procure pistas na gravação. Nossa, ele sobe a cabeça, né? Que louco, né? aqui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 Cara... Ah, não sei... We'll não sei o que nós <todos> e já o procurar o quê? Com tecnologia, segurança, nós precisamos... Não sei o que é. Iniciar, avançar... Ah, não sai? E é para procurar o que Tudo com tecnologia... Tudo com tecnologia, segurança... Nós precisamos de layout. Caraca, mano, que chato. Tem alguma coisa aqui, cara. Olha os lasers saindo aqui, ó. Que isso, mano? Desisto. Não sei, pior que não dá pra sair. Isso aqui. Nós vamos conseguir todo o resto com a erra de mensagens dele. Só se tu conseguir ser bem discreto. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Meto à lese. E se ele começar a falar do biochip é bom eu. Ela pega um panfleto, mas é panfleto, não é nada. isso? Eu tô bugado. É, é sempre, né? Tu grava ainda e tu volta pra cá, nós te dá Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? Acabou, cara. Não acho nada. Ela mexe nos panfletos aqui, mas não tem nada, mano. Panfleto. Panfleto. Panfleto. A outra, Zé Mané aqui, não tem nada. Tá saindo da percepção. Não pode. Caraca, velho. Bom, turma, vou deixando por aqui, já estamos aí no final de mais uma live, já deu praticamente aí uma hora e meia. Amanhã estaremos de volta com o Cyberpunk, amanhã é sexta-feira, no mesmo canal, no mesmo horário. Estaremos juntos novamente, muito obrigado, valeu a presença de todos vocês, valeu a galera que apareceu aí dando like, a galera que já passou, já foi embora. É, amanhã estaremos de volta, tá bom? Tamo junto É nóis, valeu Rick, valeu Falei Por ter ficado até o final e toda a galera Que ainda permanece na live, muito obrigado Tamo junto, valeu e Fui, valeu turma Brigadão, é nóis